Olá pessoal, aqui quem fala é Eliana Peçanha e eu vim aqui falar sobre indicadores estratégicos. Eu sou da LINC Análise Estratégica de Indicadores e vou explicar para vocês de uma forma bem fácil o que são indicadores e como eles resolvem na nossa vida. O que ocorre? Já Peter Drank, o pai da Administração Moderna, já fala não existe gerenciamento sem medidas. A gente tem que medir o tempo inteiro para acompanhar a evolução da empresa e a evolução das nossas conquistas pessoais. E como é que a gente escolhe isso? Afinal das contas, o que é o indicador e qual é a relação que ele tem com medidas ou com métricas? Então, antes de mais nada, os indicadores eles são demonstrações quantitativas que para ser quantitativas, tem que ser numérica, tá? de determinado aspecto da realidade. Então, o indicador pode ser o número da população, o número de eleitores, quantos eleitores votaram em A, votaram em B, ou qual é o número do aumento de eleitores ano a ano. Então, elas são muito úteis para quê? O indicador é muito útil para comparar desempenho dentro de uma empresa ou na nossa vida pessoal, para a gente medir resultados e verificar nossas conquistas, se a gente está indo ou não em relação ao que a gente desejava. Ou seja, eles são essenciais, fundamentas e peças essenciais para verificar se a empresa, se o nosso negócio, ou se nossa vida é pessoal naquilo, naquele sonho que eu desejava, as nossas ações estão andando ou não, para atingir os nossos objetivos definidos, tá? os principais objetivos. Mas o que, que ocorre? É muito difícil escolher. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Tá? Quando a gente está falando indicador, eu trouxe aqui, por exemplo, toneladas de grãos. Por que, que eu escolhi toneladas de grãos? Porque todo mundo já ouviu falar que o Brasil é um grande exportador de soja, tem grande produção de soja, e a gente pode medir o desempenho de uma empresa é, que produz grão de algumas formas. Uma delas, eu posso achar que para mim é muito mais importante eu vender toneladas. Para mim é mais importante, para a minha empresa, vai ser mais importante eu é, jogar essas de toneladas, desovar essas toneladas, é, do que estocá-las dentro da minha empresa. Então, eu tenho algumas formas de acompanhar isso. Eu posso acompanhar por meio de tabela, eu posso acompanhar por meio de gráfico em colunas, eu posso acompanhar é, gráfico em linhas. E o que, que ocorre? Aqui, mês a mês, tem os valores, os desempenhos e os resultados. E eu consigo bater o olho, por exemplo, nesta, neste gráfico aqui e verificar, opa, que mês esse aqui que teve tanto alto desempenho. No entanto, Nesta, nesta forma de olhar, o que está que retratando? Tem todos os indicadores mês a mês, mas eu vou ter que ler um a um para verificar qual mês que foi mais destaque de gráfico, fica mais fácil a visualização. E melhor ainda, se eu quero uma meta de atingir 20 toneladas naquele ano, é melhor ainda se eu puser além dos resultados mês a mês, colocar os, lados, os resultados é, acumulados. Por quê? Porque eu verifico se como é que está o meu resultado em relação à meta. Então, aqui, obrigatoriamente, quando eu quero, para a minha empresa, for, é importante, o mais importante é vender toneladas, tá? o que, que eu vou fazer? Controle, toneladas, porque toneladas é estratégico. Só que essa mesma empresa, ela pode, em vez de querer é, controlar por tonelada, para ela é mais importante faturar, ela quer faturar. Então, um indicador estratégico já não seria toneladas, seria faturamento. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo 2, eu trouxe... A meta da empresa é faturar 20 milhões de dólares no ano vigente. Este valor que está destacado em vermelhinho, milhões de dólares, vai ser meu indicador. Milhão de dólar. Enquanto aqui, no exemplo anterior, nosso indicador era toneladas de grãos vendidos. E aqui, nosso indicador é milhões de dólares faturados. Tá? De no novamente, a gente pode ter o resultado em tabela, em planilha, a gente pode ter resultado só em gráficos, só, só as colunas. Posso ter o valor acumulado, posso ter em linha. Aqui eu só trouxe um exemplo, tá? E o que, que ocorre? O mais importante é saber que o indicador a ser selecionado ele tem que ser o mais importante a minha, alinhado ao objetivo da organização. E o que, que acontece? Muitas vezes a gente acha que um indicador é importante, e não é. E eu peguei e trouxe aqui um indicador para dar um nó na cabeça de vocês, de cada um de vocês. nos 10 segundinhos aí, enquanto eu falo, vão pensando. Se eu, Liana, tenho uma meta com, pessoal, de usar um vestido dois números menor do que eu uso hoje daqui seis meses, qual será que seria melhor o melhor medido, melhor indicador? O que, que eu vou medir todo mês ou toda semana? Tá? Vai depender muito, gente, dos recursos que eu estou utilizando e das estratégias que eu tô que eu tenho para poder fazer essa ação de emagrecimento. Então, de primeiro momento, todo mundo fala, é, emagrecer 3 quilos. É, obviamente, vou, vamos, se você quer usar um vestido, dois números menores, você vai ter que emagrecer uns 2, 3 quilos, 6 quilos, sei lá o quê, vamos medir em quilo. Ah, tá bom. E se eu entrar na academia? Se eu entrar na academia, vocês concordam comigo? que eu vou me fortalecer e também vou adquirir, adquirir musculatura, então talvez eu possa não estar tá emagrecendo, mas está perdendo medida. Então em cima daqueles recursos que eu escolhi ou que a empresa escolheu para a gente ir atrás daquela estratégia, daquela meta que a gente quer alcançar, nós vamos escolher, selecionar o melhor indicador. Então, sempre vai depender. Neste exemplo aqui, por exemplo, eu poderia ter dois indicadores. Eu poderia usar quilogramas, se eu não estiver fazendo mais nenhuma ação, eu vou olhar quantos quilos toda semana eu subo na balança e verifico quantos quilos eu estou perdendo. É, para poder marcar a minha evolução. No entanto, se eu estiver indo para uma academia de ginástica, fazendo exercício de fortalecimento, eu posso, em vez de usar a balança, eu posso usar é, a fita métrica como ferramenta, e essa fita métrica vai me dar quantos centímetros, por exemplo, eu estou perdendo de, quadri... de medidas dos meus quadris ou das... da minha cintura, tá? Então, vai sempre depender, e eu vejo muitas empresas escolhendo os indicadores que não são tão importantes para elas de nível estratégico. Então, sempre reflita, sempre reflita se você vai é, escolher um indicador ou o outro indicador, aquele mais adequado. Depende essa reflexão, quando vocês forem escolher, vai depender do que? Dos recursos que cada um de nós temos, nossas empresas são diferentes, nós temos recursos diferentes, vai depender das ações estratégicas que estão nos dando apoio e nós vamos também depender das equipes que estão dando suporte, da persistência das pessoas. Então, são várias, várias coisas que nos dão suporte para atingir é, esse, esse, essa meta que a gente colocou. E, portanto, em cima do, de tudo isso que vai nos dar apoio, eu vou escolher um melhor indicador. Quer ver um exemplo? Um exemplo. Vou dar o seguinte exemplo. Participação no mercado é um ótimo indicador, tá? Mas a participação no mercado só será um ótimo indicador para minha estratégia se eu estiver preocupada em aumentar o meu market share, tá? Se eu não tiver essa preocupação, então eu posso olhar outros itens que talvez sejam mais importantes. De repente, eu não preciso aumentar a participação no mercado, só de aumentar o meu número de clientes no mercado que está crescendo, se eu não aumentar o número de clientes ou o número de faturamento, já é um resultado excelente. Então, sempre vai estar alinhado com o que a empresa tem em mente. Era isso que eu queria falar para vocês e lembrar que sem esses dados, Ninguém tem opinião, o Demen, grande guru da qualidade, já falava isso. E eu complemento, sem uma seleção de indicadores adequados, alinhados aos nossos objetivos, nós não podemos nos tornar uma pessoa é, exata, a gente arrisca se tornar uma pessoa com uma opinião equivocada. Então, cuidado, fica a dica. Eu sou a Liana Pessanha, se vocês quiserem entrar em contato comigo, basta me procurar nas alinks nas redes sociais.